completo em uma única aplicação. É isso mesmo que você ouviu. Eu, Thaís Fernandes, vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa novidade mais antes. Deixa aqui aquele like precioso e nos siga nas nossas outras redes sociais. 5 tratamentos em uma única aplicação. É isso mesmo, galera! O cronograma capilar 5 em 1 da Soul Hair Professional proporciona hidratação, reconstrução, umectação nutrição e reconstrução ácida. É para cliente entrar chorando e sair sorrindo. Mas calma que eu sei que é muita informação para absorver de uma vez só. Por isso, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários dúvidas, críticas e sugestões para que eu possa te ajudar com mais informações. Se você já usou este ou outros produtos da Soul Hair Professional, compartilhe seu trabalho com a gente através da hashtag Soul Hair Academy. Muito obrigada, um beijo da Pá e até o próximo vídeo.